Nopa, então, você com certeza já deve ter tido muitas dúvidas cruéis e teve crise de ansiedade se perguntando qual seria a resposta exata daquilo. Ou então, você mesmo deve ter ido procurar uma resposta. Todo mundo vai passar por isso pelo menos mil vezes na vida, mesmo podendo ser doloroso e cansativo. Uma dessas perguntas é... O que as pessoas acham de mim? Eu pensei em falar sobre isso porque muita gente ao meu redor também me pergunta. E algumas vezes, eu mesma passo a me perguntar. Todos nós, na verdade nem todos assim, queremos passar uma boa imagem. De uma pessoa legal, compreensiva, otimista e amigável. Mas algumas vezes não tomamos a iniciativa certa pra começar uma vida nova. Pelo menos uma vez na nossa vida, acabamos magoando alguém. E essa pessoa não vai querer voltar a ter contato conosco. Ou seja, ela teve uma má imagem sobre nós. A pessoa, dependendo do caso, pode guardar a decepção e a dor para si. Mas em outros casos ela pode espalhar para outras pessoas, na tentativa de aliviar o peso da cabeça. Com isso, elas também vão ter uma má impressão de você. Sabe, eu mesmo sou duas pessoas diferentes. Dentro da internet e fora. Fora da internet, eu vou ser sincera que eu sou uma pessoa mais fechada, quieta no meu canto, mas não deixo de ser amigável. Só não sou de conversar e tenho poucos amigos. Eu mesma decidi ser assim, porque tive que lidar com muita coisa que não quero lidar novamente. Mas também porque eu sinto como se tivesse nascido pra ser assim, como se essa fosse minha personalidade. Na internet, o possível anonimato é vantagem, o que me faz sentir mais confortável. Nunca você vai ter que presenciar um soco, um tapa ou qualquer agressão física. Na maior parte das perseguições, apenas bloquear na maior parte das vezes já resolve. Além disso, sempre me senti mais aberta, assim. Diferente da vida real. A pergunta que acham de mim e que varia muito dependendo de quem é a pessoa e qual a relação dela comigo. Bom, na vida fora da internet eu tenho poucos amigos. Alguns me acham estranha lá. E é comprovado. Mas quem é meu amigo sou uma pessoa super doce, sem paneguinhas, nem fofoca, mas ainda dá pra nos divertirmos. Na internet eu sou bem social. Sempre que alguém me envia uma DM acaba puxando assunto com a pessoa. Nos servidores em que fui, sou staff e conversa bastante com o pessoal quando possível e tal. Além dos vídeos reflexivos que Faço aqui, e saber que vocês estão vendo faz eu me sentir bem mais próxima de vocês. Só que mesmo que aconteça, eu tento ao máximo não quebrar a cabeça com a resposta da pergunta que me motivou a gravar aqui. Porque isso acaba me machucando. Principalmente pra pessoa com transtorno de ansiedade, como eu. Qualquer coisa que uma pessoa fala, qualquer palavra diferente, já achamos que não tá tudo bem. Que ela nos odeia e tudo. Isso é muito pior do que uma pessoa normal que não se importa com tal coisa. Mas se você quer mesmo saber o que o pessoal pensa de você, você pode não ter o transtorno agora. Mas tende a sofrer com o mesmo por causa da tortura da pergunta. Se você se perguntar isso toda hora, o melhor que pode fazer é simplesmente parar de pensar assim. E ver como sua vida mudará. As pessoas demonstram por si só que sentem de ti. Algumas obviamente te traem. Traição ainda existe. Mas se uma pessoa é verdadeira, você vai saber.